Ah, Raimundo Silva para mais um vídeo. Você está satisfeito com a vida, a qual você tem hoje? Você gostaria de mudar a sua vida? Você gostaria de dar uma vida melhor para sua família? E se você baixasse um aplicativo da Hotmart e você recebesse diariamente notificações que você fez uma venda, duas vendas, três vendas, quatro vendas, cinco vendas e assim sucessivamente? Se esse é o seu intuito e se você disse sim para essas perguntas, a sua oportunidade de ganhar dinheiro chegou. Clica no link e saiba mais.